Uma coisa interessante que eu não mencionei até agora é que na tela de seleção de episódios, episódios, fases eu deveria dizer, uh, tem uma fatia de pizza e ela parece que tá ficando cada vez mais brava quanto mais uh, o jogo fica completo. Isso é um detalhe interessante. A última coisa que eu esperava que eu fosse encontrar aqui seria uma bolha de azeitona. Isso é criativo. Isso definitivamente é criativo, como o resto do jogo é criativo também. Não é nenhuma novidade, sem dúvida alguma, mas. Uh... Olha, com o tema de tipo praia, férias, etc. Certamente uma floresta mágica de cogumelos é uma das últimas coisas que eu imaginei que eu fosse encontrar aqui. A propósito, tem abelhas no lugar inteiro. Será que algumas delas vão nos picar? O que que vai acontecer com isso? Eu não sei, mas isso é interessante, mas... E é, continuando a discussão sobre preço de pizza, comentaram nos comentários que tipo, uma pizza grande mais coca e 35 em São Paulo e tipo, eu certamente imaginava que, sei lá, pizza fosse ser muito mais cara na capital, mas não, não, nada disso. Sem dúvida alguma, o que é uma surpresa. Peraí, pra onde eu tô indo? Oh, aqui pra baixo. Eu não sei exatamente como eu consegui... Ai, para pra baixo da água. Uh, não sei como eu consegui desviar de onde eu deveria ter ido ali, mas certamente... Oh, aqui é realmente... Eu nem vi aquele projétil. Ei, hey, você! Não está autorizado a me atingir com projéteis dessa maneira. Eu não queria muita coisa indo ali pra cima. Isso me incomoda. Ok, não, nada, não tem nada ali. Simplesmente ok, mas, yeah. Olha, aqui em Praia Grande, infelizmente, tipo, não tá pra achar, provavelmente, a pizza com menos de, sei lá, 60 reais. Tipo, novamente, lembrando que da referência é portuguesa, sei lá, uma pizza basicona de mussarela é uns 52 reais, o que é mais razoável. Uma marguerita, não sei. Ah, mas... Tipo, eu lembro que... Em Cubatão, pelo menos, eu consegui encontrar... Alguns lugares que vendiam, tipo... Todas as pizzas no car... Hein? Personagem diferente jogável. A última coisa que eu me... A última coisa que eu imaginei que, tipo, depois de todo mundo... Lutar... Ali no... Oh, tem um tutorial ali. Ok. De ter visto a briga ali, que tipo, isso iria entrar no gameplay. Ok, você pode ir mais rápido. Enfim, voltando ao que eu queria dizer. O que eu queria dizer sobre a pizza. Uh, e yeah, Aquela pizzaria onde tudo era 32 reais era bem triste. Em termos de densidades de ingredientes. Espera aí, aperte. Ok. Pra cima, mais quadrado, para chutar o rato. Eu acho que isso é bem óbvio. Ou oh, você pode fazer um pulo duplo, que você pode cancelar. Fascinante. Ok, tudo por enquanto aqui parece... E eles têm suas próprias animações. Uh, tudo aqui parece fascinante, sem dúvida alguma. oh o pulo duplo pode... Isso aqui tá... Hum... Ok, agora o que que eu faço aqui? Tipo, eu posso sair dele? Posso sair do rato sendo. Pera aí. Oh, é só apertar pra bar... Certo. Eu compreendo a regra aqui. Ok, pulo duplo. Ok, você pode escalar. Ele basicamente tá, é O rato tá sendo o Rick de... Pera aí, um momento. Eu sinto que eu perdi alguma coisa ali. Oh, e não tem mais como eu voltar. Bom, paciência. Basicamente o Rick de Kirby's Dream Land 2, eu acho que é a maneira ideal de ver isso aqui. Mas é, ok, isso, isso vai ser algo que vai demorar um tempo eu me acostumar. Eu acredito que isso aqui, o fato de você trocar de personagem aqui, é algo que vai tornar uh, o Rank S dessa fase realmente mais difícil, simplesmente pelo puro fato... De, tipo, você tem que se acostumar com controles diferentes aqui. Isto é potencialmente um problema. Ok, ok, eu tô vendo isso aqui. Ok, sério? Não tem nada ali. Eu discordo. Eu discordo. Ok, é isso que acontece naquela ocasião. Eu discordo. Sério? Não tem? Eu continuo discordando. Ok, Shine Spark é possível? Não, Shine Spark não é possível. Peraí, sério? Simplesmente um bônus aqui, puramente de graça, é uma das últimas coisas que eu imaginava. Ok, não era isso que eu queria fazer. Ok, só que provavelmente a ideia é que você pode uh, otimizar isso aqui tudo se você cancela ou oh, eu não sei exatamente que tipo de trajetória o jogo quer que a gente faça ali, mas eu certamente não consigo lidar completamente com aquela trajetória de uma maneira intuitiva. A propósito, isso aqui tá definitivamente sendo um tremendo de um Rank D aqui no momento. Eu não estou jogando bem. A propósito, confirmado nos comentários que, tipo... Uh, levar um monte de pancadas não faz você... Não faz nenhum efeito acontecer. O que é isso? O que é isso? Por que tem um timer aqui? Ok. Ok. Eu não sei porque tem um timer, mas eu tenho que levar a Pizza Gnomo para algum lugar. E isto é importante. Ok. Talvez não seja necessário... Eu me apressar tanto, assim, considerando tudo ali, mas, tipo... Ok, só espero que não tenha nenhum bônus envolvido nisso. Porque... Oh, ok, você tem que levar até a casa ali e tudo e tal. E eu acho que eu consegui... Oh, isso foi só o primeiro ingrediente que a gente conseguiu até agora. Ok, quer saber? Isso aqui é simplesmente uma fase que vai ser imensa. E eu acredito que esta é a realidade... Ok, eu deveria tentar parar aqueles tiros ali. Isso parece, sei lá, a única coisa real possível de se fazer ali. Hum, não sei se você fizer esse ataque, tipo, dá pra você começar a ganhar mais velocidade mais rápido do que o de costume. Eu. Eu realmente não sei. A propósito: É uma coisa que. Tipo, tem um, tem um cogumelo ali. Tem um cogumelo na parede formando os eu realmente, disse, eu realmente disse fumando, um, fumando um cigarro ali e, olha, simplesmente, tipo, um cogumelo fumando um cigarro de alguma maneira é uma das coisas mais absurdas que eu já vi nesse jogo, tipo, absurda o suficiente para fazer eu pausar. E notar o quão absurdo aquilo era. Ah, uh, ok, espere um instante. Deixa eu ver se. Ok, não, você não salta no champignon. Uh, se você estiver em Macum aqui, bom de se saber. Oi, oh, você perde velocidade quando você dá a volta com esse personagem. O que é bom de se perceber também. Ok, hora de correr. E não me preocupar com o resto de tudo aqui. Será que não tem uma maneira de você passar mais rápido por ali? Sei lá, isso simplesmente parece um pouco errado para mim, mas tudo bem. A propósito, efeitos notáveis aqui na tela. Que parecem uh, realmente muito bons, sem dúvida alguma. Mas ao mesmo tempo, eles distraem bastante aqui. Oh, uau. Eu acho que dá para perceber aqui... Todo santo momento que eu aperto os botões errados quando eu tô tentando fazer alguma coisa, não é? Tipo... Isso é meio inevitável. Eu... Eu não sei, mas... Ok. Tô realmente aqui com medo de não encontrar tudo que eu gostaria de encontrar aqui. Tipo, eu simplesmente... Quero que, tipo, pelo menos em uma das fases no futuro aqui eu seja capaz de. Ok, por que isso é tão difícil? Porque eu não estava cancelando. É por isso que aquilo estava tão difícil. Ok, tudo bem. Eu acho que o, a pior parte do problema se foi, mas ainda. Ainda estou de olho em tudo. De olho em tudo para ver se eu consigo encontrar um olho ali que eu precise notar ou não que tipo ah, eu tô aqui com a pizza. eu não sei se tipo isso impede que a gente jo... ah, quer saber deixa para não aquilo foi quase uma tragédia Ok o que existe aqui nessa zona absolutamente nada Ok eu tô indo aqui rápido aperto para baixo nada acontece simplesmente Gustavo só é capaz, ele, ele, ele não tem a mesma agilidade do pepino, ele tem que se arrastar para passar por lugares ali e realmente dar é de uma maneira rápida. Ok, tipo, vocês estão vendo isso aqui? Aquela rachadura na parede? Oh, bom, de, sério? Moleza assim? Tipo, as últimas fases que eu encontrei aqui me deram um certo nível de paranoia. Aqui com os bônus que a gente encontrou. Então estou surpreso simplesmente encontrar algo ali. Eu acho que tipo o jogo está tendo piedade da gente. Por isso aqui ser definitivamente uma ultra fase gimmick. Mas, ok. Eu tenho que me lembrar de algo também. E esse algo que eu preciso me lembrar. É que a gente ainda não encontrou o faxineiro dessa fase. Isso é um motivo... De preocupação. E não há dúvida sobre isso. Ok. Tipo. Aqui realmente não vale a pena você tentar utilizar. Uh, conseguir velocidade extra ali, etc. Mas. Ok. Ali está o fim da Mãe. Ok. Acredito. Que agora tendo encontrado tudo isso. Uh, o último bônus vai ser depois. Na parte de correr rápido. Como... Costuma ser a regra aqui, então tá ok, desde que eu consiga pegar aquele último ingrediente ali Ok, em frente, correndo e seguindo Será que tem... Oh, peraí, peraí, peraí uh, O tempo tá começando a ficar genuinamente preocupante aqui Oh não, o tempo tá começando a ficar realmente preocupante Não, não perca o ingrediente ou oh, não, ok, o ingrediente não foi perdido e isso é importante mas, e yeah, é pra falar, ou oh, não uh, pra falar a verdade tipo, uh, vale a pena anotar algo sobre a discussão de preços de pizzas que eu tava falando tipo, e yeah, eu falei é, tipo, 60 pizza mais coca na promoção, mas tipo ênfase que isso é na promoção, também mencionei que costuma ser mais caro, tipo os preços uh, de uma pizza grande da Pizza Hut sem estar em promoção são realmente preços insanos. E pra falar a verdade, tem um Domino's perto de casa também que é caríssimo. Tipo, eu sinto que... Ok, sério? Eu sinto que eu simplesmente nunca... Nunca vou realmente experimentar nenhuma pizza da Domino's. Ali de maneira alguma, simplesmente por ser tão cara, a ponto de. Ou oh, que eu tenho que. Eu não percebi que eu tava com uma pizza. Como isso aconteceu? Eu não sei. Uh... Ou oh, não. Uh... Pressa, pressa, pressa, pressa. Depois. Depois eu penso nos bônus e etc. Pera aí, o que? Ok! Eu espero que não tenha realmente nada importante naquela fase. Yes! Naquela parte da fase. Ok, fantástico. Eu retornei. Mas agora eu preciso retornar... Uh... Ok, ótimo, sem problema. Exceto que tem problema, sim. Eu peguei todos os ingredientes, mas ainda falta o último ônibus. O último ônibus? <risos> o último bônus. Aqui. O que é um problema... Yeah, não, eu acho que tipo, eu já passei por todas as Ok, é tão simples assim. Eu acredito que de fato é tão simples assim. Oh não! Erros foram cometidos. Pera o que? Eu tô prestes a conseguir um rank S. Espere um instante. Como isso aconteceu? Eu joguei feito absoluto lixo uh, pela fase inteira, enquanto eu estava distraído... Oh, não. Ok. Respire, calma e etc. Eu acho que, tipo, o jogo só foi extra generoso aqui porque é, é um personagem novo etc. E isso até que me dá uma oportunidade de, talvez, encontrar... Ok, eu não deveria, tipo, confiar demais naquele Rank -a também. Uh, talvez encontrar... O bônus aqui que está na sessão de corrida Mas... Yeah, não, não Não se preocupe Tipo, ali em cima realmente parece o tipo de lugar onde o bônus vai estar Mas olha, eu vou simplesmente correr até o final E... Yeah. A propósito Uma coisa que eu devo mencionar ali Extremamente aprecio Aquele pepino estilo Mi IRL, aquilo simplesmente incrível de se observar. Ok, a saída está aqui, isto foi surpreendentemente perto do seu rank. Se eu tivesse conseguido o bônus, isso seria um rank S. Eu estou chocado com essa realidade, mas essa realidade é real. Isso foi 15 minutos para uma fase só, extremamente impressionante. E yeah, ok, eu não explorei essa parte da fase. Simplesmente isso foi algo que eu não fiz. E, pois é, é isso que tem aqui. É, não valia nem a pena ter mencionado. Boa! Oh, literalmente no fim da fase. Ah, isso eu não ia imaginar. A propósito, tipo, existe uma wiki uh, de Pizza Tower... Oh! Aquele champignon é uma armadilha? Existe uma wiki de Pizza Tower e... Oh, isso é um daqueles bônus. Existe uma pizza... Existe uma pizza de Wiki Tower. Ah, sim, definitivamente, a pior pizza. Existe uma wiki de Pizza Tower uh, que uh, parece bem desatualizada pra mim. Tipo, eu procurei os segredos dessa fase e eu procurei os segredos da fase do último episódio e isso não correspondia ao que eu joguei, então provavelmente... Uh, só tá falando de builds antigos, então... Pois é, né? Mas, enfim, de volta ao que eu estava falando sobre pizzas e etc. Minigolf. Eu prefiro não. Eu realmente prefiro não neste exato, maravilhoso dia de hoje. Certamente tem alguma outra fase... Uh, com menos gimmick por aqui ok talvez é, Não, tem, tem a fase dos alienígenas que eu cheguei a testemunhar uh, ela... ela fica aqui em cima correto? sim sim é abducido pela azeitona e yeah. a, mas Uh, enfim, referência a Star Trek. Uh, ok, simplesmente tem um queijo ali parecendo uma lua, e... Ok, você pode utilizar o foguete. A propósito, eu devo mencionar que no último... Pera aí. Oh, você precisa estar no chão para mudar de velocidade, bom de se saber. Eu mencionei em algum outro episódio algo realmente absurdo e incorreto, que tipo, do Wario não correr em paredes no Wario Land, eu acho que, tipo, isso absolutamente era algo que acontecia naquele jogo. Eu não sei exatamente o que eu tava pensando nisso. E se ele não fazia naquele jogo, ele certamente... ou oh, não. Ele certamente fazia no Wario Land Shake It. Não era? Ou, tipo, era só no Wario Land Shake It. Enfim, eu, eu não sei. Não é algo uh, completamente original desse jogo. É o que eu devo dizer sobre isso. Mas... E yeah, voltando ao que eu tinha falado sobre o Dominos, além dele ser caro, tipo... Nós não estamos mais na Era Noite e nem na Era Hatsune Miku dançando na pizza, utilizando realidade aumentada. Então, honestamente, qual seria o motivo de ir... Ok, o que tá acontecendo aqui? Oh yeah, pular cancela tudo, tipo... Então, eu acho que isso era bastante óbvio. Oh, nós já temos o primeiro bônus ali, extremamente visível. Exatamente o que eu gosto de ver. Bônus incrivelmente visível é o melhor tipo de bônus. A propósito, tipo... As azeitonas alienígenas ali, elas me lembram bastante de... Oh, não! Eu corrijo o meu nome. Peraí, é, esse bônus contou? Sim, mesmo... Eu não conseguindo a recompensa ali do personagem que te dá pontos, etc, o que é fantástico. Uh, mas é, como eu ia dizendo, as azeitonas parecem otamatones Ah, uh, pera aí um instante, eu tenho duas opções aqui. Não sei qual seria a ideal, mas certamente a música está vagamente tentando ser harder, faster, better, stronger. Ou pelo menos é isso que parece pra mim. Tipo, eu não tô... sou o único percebendo... A, a similaridade, não é? Ok, certamente tem. Não? Ok. Um, o que eu ia dizer? Oh, e yeah, é assim, tipo... Realmente, tem um instrumento quando começa a tocar a música de pânico uh, no fim da fase que parece muito... O um, um tom gritando Só que em baixa velocidade Provavelmente uh, O grito faz parte de um pacote uh, De sons Como uma coisa parecida Também reparei uh, Num efeito sonoro de <risos> Ok, não imaginei que tipo A gente fosse para o planeta dimensão da pizza Mas aqui estamos nós Ou oh, não uh, Que que eu ia dizer... Olha, yeah, tinha um efeito sonoro de do, do, do Yedu, só que acelerado e com o tom alterado para ficar mais alto. Uh, pode ser que não seja aquele efeito sonoro exato, mas, uh, pra falar a verdade, certamente pessoas muito mais perceptivas do que eu provavelmente vão uh, deixar o... Uh provavelmente vão deixar registrado em wikis, etc, exatamente todas as fontes de todos... O que eu tô fazendo? Eu, obviamente preciso do foguete ali. Todas as fontes de todos os efeitos sonoros de Pizza Tower, o que uh, será algo certamente, sem dúvida alguma. Ok. Agora para pegar o ingrediente... Esse... Ok. Pegar o ingrediente é fácil, mas tipo eu tenho que ficar de olho em tudo onde o segredo vai estar. E eu também sei que Não, eu, eu não vou falar nada. Deixa... Deixa pra lá. É melhor não falar nada. Na, retira o que eu disse. Oh! Só um portal que faz você retornar, mas enfim. Tem um NFT no... Background. Espera aí, eu acho que aqui tipo... É um NFT vivo. Oh! É claro! NFTs são um plano alienígena para dominar a Terra. Agora tudo faz sentido. Eles vieram do background desse jogo. Agora eu compreendo. E... Oh oh, bônus! Oh não! Eu acho que eu perdi completamente a minha oportunidade de pegar aquele bônus. A não ser que eu seja extremamente épico. Que é algo que eu vou tentar fazer. Como o oh, raio você consegue. Hum. Ok. E é assim que você é extremamente chefe. Espera um momento aí. Ok, eu acredito que não é possível ir pra lá nesse momento. Ok, eu, eu vou dar uma volta, eu vou utilizar uma azeitona, então vou subir lá no alto. É isso? Eu estou interpretando a ordem das coisas corretamente aqui, porque eu acredito que eu estou. E olha só que coisa eu estou. É tudo dependente das azeitonas. Ok, fantástico. Dois segredos encontrados até então. Isso aqui tá... Era o quê? Oh, o jogo quer que a gente retorne? Sim, eu deveria ter brecado. aí. Onde é que o jogo quer que a gente... Oh, ok. Eu não tinha reparado... Que a porta para sair era aqui, mas a porta para sair definitivamente era aqui. Ok, honestamente, essa aqui eu acho que é uma das melhores fases até agora. Tipo, as gimmicks e a criatividade e os gráficos aqui é tipo, estão no máximo para essa fase. Eu absorvo. Absolutamente absurdamente a o que que aconteceu ali? Eu peguei uma folha. Será que dá pra ignorar a bolha? Eu vou tentar ignorar a bolha. Tipo, yeah. O que que eu ganho com isso? Absolutamente nada. Eu somente perco. Bom de se saber. Ok, agora simplesmente saio e vamos pegar um outro foguete. Ok. E agora nós estamos, tipo, na lua daquele planeta, ponto de interrogação. Uh, pegar foguetes de volta, irão fazer parte... A propósito, esse efeito sonoro é feito um efeito sonoro que absolutamente parece, pra mim... Uh, sei lá, com... Como é que você destrói? Ok. Parece um Yoshi gargarejando água. Ok, lua destruída. Basicamente, o que eu ganho com a lua destruída, além de pontos? Provavelmente nada. Oh! Ok, não imaginava que eu fosse ganhar algo desse jeito, mas eu aprofito. Oh, eu sinto... Eu perdi a oportunidade. Não! Tem um portal ali que indica alguma coisa. E etc. A... Oh, não. Estou incomodado. Estou incomodado com a possibilidade... Oh! O jogo fez a gente retornar. Ok, simpático. Mas, tipo, eu quero... Ver o que raio usar com aquele portal. Depois daquele rato. aí. Eu tô... Voltando pro começo. Oh! Ok, quer saber? Deixa para lá. Eu fui completamente bambuzeado pelos acontecimentos aqui, mas yeah, esse grito que está acontecendo nesse momento na música é o que eu acredito que é o famoso grito de Tom Jerry mas tipo, isso precisa ser analisado em espectrografia e etc para ter certeza real ok, eu realmente quero entrar ali ok, consegui cumprir a missão tinha bônus ali, chance incrivelmente pequena, mas eu não posso negar até chegar a terceira coisa. Espera um momento, onde... onde está o item da fase? E yeah, é isso algo que eu tenho que encontrar também. Eu ainda não achei a porta equivalente. Ok, eu posso ter achado a porta equivalente, mas eu realmente não me lembro. O que é tipo, o problema que tem se sempre fica acontecendo quando eu jogo, é meio que inevitável aqui, porque eu decidi pular, eu não sei, mas eu decidi, ou oh, eu acho que eu não preciso mais do foguete e ah, não, realmente não precisava mais do foguete, mas a temosia permanecia por um breve tempo ah, valei, ok eu tinha que ter caído um pouquinho mais é, eu tinha que ter caído em cima da azeitona eu conseguiria ter Recuperado tudo razoavelmente ok, eu imagino. por Proposto, tipo, oh, eu ia dizer que eu não tinha conseguido uh, o super taunt ali, mas é, uh, definitivamente tava com um ativo. Oh! Tem. Isso é um botão interessante. Eu acho que eu, tipo, cheguei a interagir com um botão desses antes. Eu só, tipo, não havia identificado ele com o botão. O botão provavelmente está associado a um dos bônus, não é? Hum... Se não, um bônus pelo menos... Bom, eu já cheguei no fim da fase, o que não era o que eu imaginava. Uh, muito preocupante, para ser perfeitamente honesto. Falta bônus e falta... Oh, não! Isso... Isso não era o que eu queria? Isso era a última coisa que eu queria. Isso... Isso é a última, última coisa que eu queria. Yeah! As chances disso aqui terminar bem são tão pequenas. <risos> ok, naturalmente entende-se que o bônus deve estar por aqui então. E yeah. é, afinal, isso está aqui. Portanto... Uh... Ok, não há nada natural sobre o que eu estou dizendo aqui. Isso vai simplesmente yeah, levar a gente aqui de volta e. Isso.. Só que não é progresso de maneira alguma. Yeah! eu... Talvez vou ter que procurar isso tipo no YouTube. Porque é o lugar onde provavelmente vai ter algo. Eu não sei. Oh, e eu esqueci de pegar o último ingrediente, porque... Eu, tecnicamente eu não terminei a fase da primeira vez. Ok, eu nunca ia ter descoberto isso. Eu acho que, tipo, dá pra vocês entenderem o que acontece... Oh, isso é legal. Isso é criativo. Isso é extremamente criativo, como uma maneira de você pegar a velocidade extra potencialmente, perpetuamente aqui. Extrema criatividade. Oh, aqui, inclusive! Tipo isso aqui! Isso aqui já tá virando, tipo, criatividade nível portal. O que é meio que incrível, mas. Ok, basicamente, você vem aqui, aí você dá meia volta como raios eu ia descobrir. Literalmente, aquilo parece um lugar completamente comum que não deveria ter nenhum segredo ali, mas é ali que estava o segredo. É. E... Olha, eu só me pelo... Tipo, a pior parte é que eu me pelo guia que está, acho que, desatualizado para demo ou build de uh, exclusivo para backers, porque o jogo dizia, ok, você tem que voltar assim que você pegar o foguete, aí você vai destruir um outro asteroide. Mas, tipo, a descrição... Uh, que o jogo teu corresponde a outro outra parte da fase e ali não tem nada. Só tem um Asteroid que você destrói por pontos. Eu acho que vocês até conseguem reconhecer o que eu tô fazendo, falando, mas... Yeah, ok, tem, tem alguns segredos aqui que eu acho que podem ser qualificados como não marcados. E seria melhor se tipo, tivesse um pouquinho mais de dicas em algum patch futuro mas no momento é, é o que eu tenho a dizer sobre isso a propósito, surpreso que isso aqui foi um Rank a.